Vocês estão aí, esqueci de começar um vídeo nas normas cultas. <risos> ah, hoje eu não tô muito bem. Aí vocês me perguntam: Mas Rafa, por que você não tá bem, cara? Traz alegria pra gente, Rafa. Porque eu não sei se eu vou trazer alegria pra vocês. Porque eu fiz uma seleção de um compilado de jogos daqueles que dá vontade de pegar a marreta e começar, ó. Quebrar tudo pela frente, menino. São jogos impossíveis de zerar e de chegar até o final. Tem alguns de celular, like, tem alguns de computador. E eu vou ver se eu vou conseguir chegar até o final desse vídeo sem quebrar tudo aqui. O Mario, o Luigi e o Sonic, vocês ficam comportados aí. Se eu me estressar, vocês vão tomar uma camaçada de pau. Tô brincando, eu sou contra a violência. Eu só sou a favor do like. A regra do canal, sempre que eu imagem que é apontada para pra tela, você precisa deixar o like. Hehe! <risos> Vai pra lá, ai, ai. Vai pra lá! Caiu e morreu. Tá? Esse aqui é o primeiro jogo. Getting Over oh. It. Aí você me pergunta o que que é, rafão O que que é esse jogo aí, rafão Vai massa, pra gente o que que é esse jogo que eu não tô entendendo nada, rafão Calma! Eu mal comecei a jogar, você já fica me perguntando as coisas aí, rapaziada. Tem uma marreta aqui do Everson Zoyo. E é isso, é o jogo do zoio careca. Eu tenho na minha mão um calvo aqui. E eu preciso manobrar esse calvo. E ó, a gente começa. Fazendo movimentos, a gente pode movimentar pra todos que é lado essa marreta dele aqui, ó ele, ele tem uma marreta que pode girar pra todos os ângulos E eu preciso ir escalando os obstáculos só utilizando essa marreta com esse calvo aqui, ó Eu tô bom porque eu já joguei um pouquinho, né? Já joguei um pouquinho em live isso aqui, ah Mas às vezes ele dá uma andadinha pra trás e é aí que começa a estressar, mano Bora, calvo! Você é o melhor calvo do mundo Calvo! Vambora, calvo Não! Você tá vendo porque estressa? Do nada você tá lá em cima, ele já começa a descer, mano. Calma aí. Opa, calvo. Calma, eu não vou me estressar hoje. Porque é só o primeiro jogo que a gente vai jogar hoje aqui. Porque é um compilado de vários jogos. Então eu não posso chegar até o último jogo já estressado, né, cara? Ó, vamos indo. Opa, joga. Ai, calma, calma. Segura! Se segura! Calma, calma, calma, Dedé, calma. Joga joga aqui tem que ter calma aqui é calma concentre o chakra da sua marreta concentre o chakra da marreta é aqui a gente vai ter que tentar uma nova diferente que a gente vai ter que jogar a marreta para baixo tentar fazer ela pular o careca para cima vocês entenderam? calma na prática agora é isso aqui ó ó ai meu deus quase bora bora careca você é o melhor careca do mundo vai careca beleza Chegamos aqui. É, eu já tô bem pro play nisso aqui. Eu fiz uma live que eu fiquei 5 horas tentando passar e eu comecei a ficar pro play já. Ah. agora aqui a gente chegou. A gente alcançou o primeiro nível e agora é GG. Ah! Calma, velho! Ai! Menor... A gente tava lá em cima, menor. A gente tava lá em cima e eu caí tudo, cara. Calma. Sem estresse por enquanto, eu não tô ficando estressado Sem estresse por enquanto, não vamos se estressar à toa Não vamos se estressar à toa Bora, bora, bora, careca Pula, careca, pula, careca Pula, careca, vai, careca Simulador de careca no caldeirão eu Não sei quem inventou esse jogo Mas se eu souber, eu vou na casa do cara com a marreta, menor Só de raiva dele fazer eu passar tanto estresse é, Quando se acha que tá indo, aí não começa a não ir nunca mais Bora, careca, bora, careca Agora o careca enguiçou, menor agora esse careca enguiçou meu vamos careca você é o melhor careca do mundo careca careca ai caraca bora agora vai no pique agora agora engatou a terceira ah o ah! que tá acontecendo aqui meu bom vamos meu amigo, eu vou quebrar tudo. Careca, pega essa marreta, joga assim, enguixa e joga pra cima, cara. Bora, seu careca, seu calvo. Perdão aí a comunidade de calvos e carecas que me assistem, mas esse careca aqui, ele é meio burro, velho. Olha, yeah. olha yeah, que careca burro, mano. É só jogar marreta, é só, me... é só mexer com essa marreta certo, cara. Vai, joga o marretão, joga o marretão, joga o marretão. Uf, agora nada vai dar certo, não é possível. Aí quando você começa a estressar, que nada dá dar certo mesmo. Calma, aqui... Enganchou, jogou de cá Jogou, nossa, aulas Aulas, careca Calma, careca, calma, careca Careca, controle o chakra da sua marreta, careca Calma, careca, careca, careca Você é o melhor careca Careca, aulas, careca Vamos, careca, vamos, careca Vamos, careca ah! Meu Deus, Falo pra vocês Cara, eu vou tentar só mais uma vez chegar lá em cima Senão eu vou desistir desse careca oh. Ah, eu tava quase lá mano. Eu tava quase lá Agora eu entendi porque pegaram você e enfiaram você num caldeirão Porque você é um inútil, cara pra que agredir? Sabe que no final desse jogo aqui, quando você chega no final Ele encontra a bruxa que fez o feitiço Pra ele ficar no caldeirão dela aqui E ele finalmente é liberto Vamos tentar chegar até o final pra gente ver Bora, bora, bora que agora foi no ritmo Agora entrou no ritmo, agora tá no ritmo Agora eu peguei o ritmo Ah, mano, quando eu tô lá em cima o bagulho cai tudo, cara Ui, que jogo que jogo lazarento Vai, careca. Vai, careca. Vai, careca. Você é o melhor careca. Na sua cabeça você tem que ser o melhor careca. Careca, você é um dos melhores carecas do mundo, careca. Vamos, careca. Vamos, careca. Vamos, careca. Vamos, careca. Careca, você é um grande careca. Comentem aí. Vamos, careca. Se você acredita no careca. Calma, aqui tem que ser no jeito. Aqui tem que ser na maciota, como eu já dizia meu avô. Vai, careca. Controle o chakra da marreta, careca. Boa, careca. É, agora a gente vai ter que passar nessa valeta aqui Confesso pra vocês que já cheguei aqui E aqui é a parte mais difícil Preciso fazer uma manobra arriscada com a minha marreta Unha! Uhum. Uhum. Uhum. Não peguei! Ah! Moleque uhum. eu tava lá em cima já Eu pulei que nem o Zubuma, fui cair Ai não cara uhum. ah! Chega, chega, chega, senão eu já vou começar Quebrando tudo isso aqui, não dá não dá! Tá, eu tô forçando um pouco a piada, mas vamos pro próximo jogo. Flip Bird. Ou Flap Bird, eu não lembro, mano. Eu só sei que a versão oficial eu acho que foi excluída da Play Store. E eu tô aqui com um dos jogos que era sucesso em 2007, meu irmão, quando o Latino ainda tocava. Faz tempo. Acho que só eu que tô ficando velho que lembro desse jogo aqui. Que também era impossível de chegar até o final. Vocês vão entender por que agora. Ó, ah, basicamente a única coisa que você tem que fazer é dar os tapinhas. Deu tapinha, passou no meio dos caninhos aqui do Mario Bros Toma, toma Eu era pro play, mano Lá no colégio, eu era o pro play do colégio, mano eu Era o famoso Rafão Dedanha Mágica Já tinha ganhado o apelido no colégio do Rafão Dedanha Mágica Alcancei 57 pulinhos de passarinho em um minuto Bora, bora, bora Moleque, eu acho que a minha memória fotográfica Ou a minha mente, ela tem um, um resquício de gameplay desse jogo Eu já tô pro play, olha. lá, ó. Eita, calma, isso aqui é meio difícil Opa, passa Só esse barulho chatão de moeda do Mario Bros aqui Tá enchendo um pouco o saco Vai, ai É, por uma primeira vez, 27 pontos não tá ruim Vamos ver agora se eu vou bater meu recorde Esse jogo é impossível de zerar porque literalmente ele não tem fim Quando você for pulando aqui, ele vai te mostrar mais cano pra você desviar É cano que não acaba mais, é cano que nunca acaba Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, passando, vai passando, vai, vai, vai, vai Calma, eu sou o Professional Flap Bird Player. Opa, aqui a gente joga. Aqui. <risos> Calma, não vou me estressar. Prometi pra mim mesmo. Joga pra estressar? Não vou me estressar. Não vou, por que, que eu vou me estressar? É só um joguinho de passarinho, mano. Vamos me estressar para quê? Olha, o joguinho do gatinho. Agora trocou pra um gatinho, mano. Olha lá. Lá vai. Lá vai. Passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa. <risos> Tá, tá, acontece. Moleque, eu fiz 27 na primeira, eu acho que foi sorte de principiante, porque não vai dar mais pra fazer. Agora tá começando, parece que mais difícil. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai, vai, pula, pula, pula, e vamos, e vamos, e vamos, e. Ai! Que eu fiquei pensando que ia raspar que não raspou em cima, mas raspou embaixo. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Quer ter calma, vai Vamos, vamos Brasil Vamos Brasil Ele passa, ele vem, ele vem Ele vem, joga daqui, joga de lá Rafa. você tem que jogar daqui, você tem que jogar de lá Rafa. do jeito que você sabe trabalhar Do jeito que você sempre soube trabalhar Vamos vambora, na perna boa Rafa. É na perna que sabe trabalhar Vambora, pula daqui, pula de lá Rafa. é no pula daqui Pula de lá, Rafa. trabalha Trabalha, trabalha Moleque, bati já bati o recorde do ericleto que estudava comigo Eu não sei mulher, eu não sei porque tem 3 mil reais na tua conta, sei, um .000 000 .000 na 000 conta. Geometry Dash, é, a gente vai jogar Geometry Dash Eu não sei se vocês já jogaram, mas vocês logo vão entender como que funciona Essas primeiras fases aqui são molezinhas, eu vou jogar a primeira fase aqui só pra vocês entenderem Ó, Eu joguei moleza, como eu já joguei antigamente Eu já tenho a manha Vai, vai, vai, Rafão, vai, Rafão, vai, vai pulando, lando, lando, vai pulando, lando, vai, pulando vai, pulando, lando, vai pulando, pulando, <Luizinho> vai pulando, lando, lando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. No começo é facinho, depois que o negócio vai apertando, tá, Rafão? <risos> que lindo eu, Rafão, jogando isso aqui, que lindo eu, Rafão, jogando isso aqui. Vambora, Rafão, vambora, Rafão, Trabalha! Moleque, vem a musiquinha que dá vontade de chacoalhar o pescoço. Vai pulando, vai pulando. Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Eu sou pro play já nisso aqui, rapaziada. É que a primeira fase, eu já joguei tantas vezes essa primeira fase que eu já tô no automático. Moleque, mas jogar no PC dá uma vertigem. Tô quase desmaiando jogando isso aqui. Moleque, esse negócio vermelho tá me incomodando. Vai voando, voando, vai voando, voando. Vambora, Rafão, trabalha, Rafão! Trabalha! Ele tá voando que nem o Peter Pan. Vocês entenderam? Só que não se animem de achar, Rafa. Mas esse aí dá pra passar malinho Rafa. Você passou molinho, isso aí dá pra passar. Não dá pra passar. Casa grande. É depois da segunda fase que o negócio começa a apertar pro Brasil. Vocês estão vendo que as caretinhas Vai mudando conforme vai aumentando aqui o nível de dificuldade. Essa jumper é nível 7. Então ela já vai ser um pouquinho mais difícil pra gente passar. Só que eu ainda tenho uma certa prática. Basicamente você só precisa pular. Mas o problema é saber a hora certa de pular. Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, ele vai. Que susto que eu tomei, menor. O Rafão vai pulando, vai pulando, o Rafão vai pulando. Ai! que essa de ponta cabeça também já é hardcore, tá menor? Essa de ponta cabeça já é covardia. Sem falar vertige que dá esse verde limão na cara. Pulando, vai pulando, vai pulando. Calma, calma. Vambora, vambora, vambora Prepara que agora é a hora, tá Rafão? Ô louco, ô louco, aulas? Ai, agora de ponta cabeça no foguetinho é, é hardcore, tá? Ai, foguetinho de ponta cabeça Bora Bora ah! Ai, AAAAAH, EU NÃO CONSIGO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 Ai, ai Roberto Roberto Meu Deus, moleque, eu tô no automático A DD já tá no automático, menor Se eu passar isso aqui, eu sou um god, menor I am the god Moleque A catarata na vista bateu O negócio tá muito rápido Ai Ai Ai, ai, ai eu tava quase lá, na irmão Eu não tô nem um pouco estressado Não dá vontade de quebrar nada, não Não vamos se estressar, Rafa, um ator. Eu não tô estressado Próximo jogo, The World's Hardest Game Simplesmente o jogo mais difícil do mundo O nome do jogo é o jogo mais difícil do mundo Esse jogo é muito clássico também, rapaziada Basicamente não tem segredo A gente esse quadradinho aqui a gente tem que passar os obstáculos, né, cara? A gente tá no level 1 e já tá meio hardcore aí Você já vê que o bagulho é meio punk, tá? Vai levando o quadradinho. Opa, quadradinho tá aqui. Moleque. Tá. Acontece. Perdeu uma vez acontece. Calma. Calma. Calma. Calma. Ai, ai! Ah. Tá bom. Tá bom. Tá certo. Tudo certo. Tudo certo? Meu Deus do céu. Passei, passei, passei. Passamos, vamos pro level 2. Moleque! Tá. Aqui é só ir reto. Não, não é só ir reto, não. Não seria tão simples. Aqui eu vou, eu vou... Vai, Wadiezão Vai, Moleque, quase que eu passo Aqui não tem muita Mano, não tem técnica, é na cagada, velho Não é possível que tenha pro play desse jogo Calma, deve ter alguma estratégia Vamos tentar seguir Calma, não tô me estressando Eu não tô me estressando Vamos tentar seguir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui vambora, casa grande E vambora, casa grande Ué, nossa, eu tenho que pegar as moedinhas do meio Agora lascou, menor. ó Depois de passar tudo, eu vou ter que voltar, ainda bem que tem checkpoint Tá, esperar, né, o anúncio passar Sai daqui Moleque, o bagulho é difícil, moleque, o bagulho é difícil, moleque Ancara Messi, encara Messi, encara Messi, Messi, encara Messi Vambora Messi, vambora, Messi, encara Messi, encara Messi. Ai, não consigo. Parece simples, mas é ao mesmo tempo que parece simples. Ele parece difícil e ele é difícil. Isas. Calma, calma. Calma! Nossa, aulas. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu peguei a moeda! Nossa, tem que pegar a moeda e tem que voltar! Nossa! Aí você tá. Ah, aí você tá brincando comigo. Eu vou ter que pegar aquela moeda dali e vou ter que voltar. Aí você brincou. Aí você brincou comigo. Aí você brincou comigo. Nossa, moleque. Eu vou ter que pegar a moeda do checkpoint. Moleque. Moleque! Moleque, eu não acredito que esse jogo vai me tiltar. Um joguinho de um quadrado que tem que desviar nas bolinhas. Tá, eu já percebi que tem uma mecânica aqui. Aqui eu não tô morrendo. Vamos. Casa grande não dá. Ai. Calma, calma. Ah! Quase! Calma, calma, calma, calma. Ah, não, cara! Para de fazer isso comigo! Para, cara! Eu só quero chegar ali no final. Meu Deus, cara, eu vou ficar até amanhã aqui. Moleque! Ah! Sai daí, irmão! Não quero falar com você! Do nada, tentando passar, tem um tiozão na minha cara aqui. Ah, peguei o ritmo, peguei o ritmo das bolinhas. Tá, peguei o ritmo Peguei a mecânica Aqui eu peguei a mecânica Aqui eu peguei, aqui eu peguei o ritmo Peguei o ritmo da dança Peguei o ritmo da dança Agora eu peguei o ritmo da dança Agora eu peguei o ritmo da... <risos> Vamos, próximo level Eu achei qualquer lugar na checkpoint, mas vou ter que passar a Avenida Paulista aqui com o trânsito A ah, mil, de novo Aí, ah, tem, tem que pegar a mecânica Se pegar a mecânica já era, ó Peguei a mecânica já era. Peguei a mecânica já era. Peguei a mecânica. Peguei! Meu Deus do céu, passamos! Que? Tá, esse é o próximo level? Como que eu passo isso aqui, cara? Então anaconda. Não, não tem como passar isso aqui não, cara. Que? Como que eu vou passar isso? Moleque! Como que passa? Tá. Tá. Peguei mais ou menos a dinâmica. Vem cheirando meu... daqui é é agora, é agora, é agora. Bota a terceira! Aí não tem nem checkpoint da moedinha, cara. Aí, ai, aí, ai, aí, ai, aí, aí, aí, aí, é covardia. Covarde! Que jogo covarde, mano. O jogo, ele é covarde. Vai passando, vai passando, vai passando. casa grande. Ah, já sei. Eu não posso ir direto, cara. Direto não dá tempo. Eu vou ter que passar por aqui, ó. Pegar o primeiro pit stop... Esperar o minhocão passar, vem no minhocão Esperar o minhocão passar, eu acho que agora... É, não vai dar pra ir direto Nossa, moleque, agora? Agora eu fiquei preso ah! SAI DAÍ, mulher! Vai correr em outro lugar no meio do meu vídeo, não! Opa! Eu ganhei uma vida por causa da propaganda, gostei, mãe, obrigado, pode vir correr Agora, se você quiser correr aqui, você pode vir Parece que essa primeira cobra aqui, ela tem... Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma Tá, agora eu acho que é só voltar, né? É pra você só voltar aqui e passamos Tá, quando eu acho que tá ficando meio simples Ele começa a ficar difícil Tudo bem, tudo bem Mano, tem uma churiquinha aqui no meio Eu vou ter que ficar... Ah, não Ah, não de, de, Agora aqui eu vou desistir Não, chega Vamos pra outra Isso aqui é simplesmente o um jogo do dinossauro Do Tordão for at É Basicamente todo mundo sabe, esse aqui é o jogo de navegador. Ele nunca acaba. É impossível zerar. Sabe por quê? Porque ele nunca acaba. Você tem que ir controlando o dinossaurinho. O problema é que eu não sei qual que é o botão de abaixar, que às vezes vem aquele urubu dando rasante. Se vier o urubu dando rasante, lascou, menor. Se o urubu vier dando aquela pescoçada no rasante, já era. Calma. Calma. Opa. Calma. Calma. Calma. Calma. Dinossauro, vai com calma. Vai com calma. Segurar ele, pulou. É, por enquanto tá vindo só os cactos dá de boa. Problema a hora que vem aquele. Tem tartaruga, tem urubu. Se for igual ao do Google, porque esse aqui é o da Play Store. Se for igual ao do Google, que você só joga quando você tá na depressão sem internet. Ih, deu catarata na vista, mano. Inverteu a cor. Agora que o negócio começa a ficar um pouquinho mais difícil. Calma. Vai passando. Vai, passar, Passa, Rafão. Vambora. Trabalha, Rafão. Quero ver o quê? Pulou daqui, pulou de lá, Rafão Opa Eu tô craque, eu tô professional Estou professional ah! Vai, vai Vai É, é isso o jogo Galera, pensou na Rafão, cadê o Free Fire? Rafão, pelo amor de Deus, sai tá Free Fire Aí do nada o Rafael tira um jogo do dinossauro Cansado, aquele jogo que você só joga Quando você tá sem internet Tá, eu não vou jogar isso aqui, isso aqui é só pra mostrar Era só uma piada Vocês deram a risada da minha piada? Não É, esse é um jogo que é impossível zerar, mano Que nunca acaba Mas não esquece, se você curtiu esse compilado Deixa o seu like Se você quer que eu traga mais jogos impossíveis de zerar Deixa nos comentários aí Eu vou nessa Eu vou com o Pone Mágico lá Tentar ajudar o careca a Escalar os pedregulhos Tamo junto, até o próximo vídeo